Evelise Veiga, a melhor especialista nacional de salto e comprimento, foi quem mais voou em Fátima no primeiro desafio de verão da Federação Portuguesa de Atletismo, ao uh, alcançar a marca de 6,19 metros com um vento muito superior ao regulamentar. A atleta que o ano passado representou Portugal nos Mundiais de Doha, um, viu um, a sua adversária Lucinda Gomes do estreito, conseguir ter o único salto com vento regulamentar desta tarde, tendo feito a marca de 5,79 metros. Contudo, a atleta que representa o Clube Insular foi ultrapassada pela Júnior Agatha de Souza do grupo de atletismo de Fátima, que nesta tarde ventosa saltou a marca de 6,04 metros mas o vento também é muito superior ao regulamentar ainda assim deu para ficar nessa segunda posição atrás de Evelise Veiga atrás dela ficou a sua colega de equipa Ana Oliveira uma especialista em provas combinadas que conseguiu um, a marca de 5,74m mas com um vento uh, que soprava a 5 metros por segundo no sentido da corrida portanto inviabiliza a homologação desta marca finalmente na, Última posição ficou Eduarda Ferreira, do Juventude Vidigalense, que saltou 5 metros e 14, também com vento superior ao regulamentar. A vontade das atletas regressarem à competição era muita, como mostraram aqui na pista de atletismo do Estádio Papa Francisco, em Fátima, com Ivo Veiga a ser algumas palavras para a nossa reportagem. Boa tarde. Boa tarde. Uh, como foi regressar ah, à competição? Foi muito bom, sem dúvida. Uh, nós, os atletas, treinamos muito, principalmente para competir uh, e, sem dúvida, foi excelente. Uh, estava com muita vontade de voltar. E como foi a prova? A prova, hoje aqui o objectivo uh, não era em si a marca. Até porque estávamos num contexto diferente, voltámos num contexto diferente. Uh, o principal objetivo aqui era, de certa forma, trazer um pouco de esperança a todos os atletas não só os mais novos, mas também os mais velhos, a começarem a ganhar confiança nos treinos, para aos poucos irmos voltando à, à normalidade. as condições de segurança foram as esperadas, E sentiu-se seguro? Sim, sim, senti-me seguro, estava tudo com uma excelente organização, praticamente até me esqueci um pouco da situação em que estamos a viver na atualidade. Muito obrigado.